Olá, tudo bom? Seja bem-vindo para mais um vídeo, onde eu vou estar mostrando um trabalho bem legal. É um trabalho de azeite, azeite andorinha. Eu sou o Marcelo escola da Artnet Digital. Essa empresa que está aí já há mais de 15 anos no mercado, a gente vem fazendo diversas imagens, diversas campanhas para publicidade, mais no mercado de São Paulo e muitas imagens são usadas aí para o Brasil afora. Agora eu vou estar mostrando uma campanha onde tivemos muitas imagens, apenas para vocês darem uma olhadinha por dentro, como que é feito, as camadas, a complexidade de um job quando chega, então aqui, vamos lá, eu estou com, vou mostrar primeiro o layout, quando chegou, então este é o layout, vocês podem ver que a agência preparou esse layout, essa aqui é uma agência NBS, ela produziu aqui um, como está sendo usado, né? de alguma maneira, os diretores de arte sempre vão pegando algumas ideias, montando algum layout. Na sua grande maioria, eles têm muitas imagens, embora também vão procurando imagens embaixo. Aí contrata-se um fotógrafo, né? nesse trabalho a gente trabalhou junto com o Dula, e esse fotógrafo tem que se virar para fazer aí o seu melhor para fazer as imagens. Né? Então tivemos duas imagens Essa aqui E essa outra aqui de cima Aqui é um layout muito bem feito Já bacana né Então vamos lá para as imagens agora Então aqui ó A gente tem a primeira imagem Deixa eu voltar aqui de, Desde quando eu abrir ela Pronto Então agora está mais fácil aqui de mostrar Então a gente tem aqui uma máscara Tem o lado esquerdo E o lado direito da imagem ó. Então a ideia aqui Na criação foi passar aqui uma imagem completa com a outra de alguma maneira aí, uma está emendando na outra aqui pelo menos na carne então vamos lá, primeiro do lado esquerdo então como vocês podem ver, ó, eu procuro sempre trabalhar de maneira muito fácil de alterar porque a, as imagens, elas sempre vão para aprovação e nesse vai para aprovação o cliente sempre pede mais claro, mais quente, mais escuro, volta aqui, volta ali, né? Então aqui é a foto do carvão, o fotógrafo fez uma foto lá, a gente deu uma trabalhadinha aqui de sombra, um pouquinho mais escureceu aqui. Aqui a gente já tem a pasta que é do hambúrguer. Então, vocês podem ver aqui, ó, algumas fotos foram feitas, primeiramente essa daqui. Depois para ter uma, uma outra foto do hambúrguer mais claro, com mais detalhe, aqui um pouquinho mais de, de detalhe na chapa, então eu acabei voltando aqui na máscara um pouquinho mais. Aqui um ajuste de cor, né? sempre a gente vai colocando ajuste de cor em cima, embaixo, aqui um pouquinho de sombra e nesse momento eu acho que ele até mandou, olha lá, uma carne separada, tá vendo? Então essa carne teve um tratamento, a gente acabou trocando a carne, aqui alguns ajustes de cor, retoque e tudo mais, ela vem bem clarinha, né? Então a gente vai escurecendo, retocando. Aqui uma, uma parte de cima com óleo. Então foi outra foto. Aqui um pouquinho mais de ajuste de cor. E aí ele fotografou um pouco de fumaça também, a gente enxertou aqui, colocou um pouquinho de fumaça, colocou abaixo também um pouco de fumaça, essa fumaça, essa fumaça com screen caiu super bem, ó. então ela traz só o que é claro, né? A gente colocou mais uma aqui, trabalhou um pouco a cor para fundir melhor. E aí vem o azeite, que é o produto do cliente, ó. então o próprio azeite também foi fotografado à parte. Então, a gente tem aqui o líquido caindo e a garrafa. A garrafa também a gente faz o tratamento, o recorte, vê invasão de cor, vê se precisa melhorar foco, né? Então, tudo isso, ó, aqui eu tenho a foto da, da garrafa. Então, essas fotos de publicidade sempre são feitas por etapas, separadas, para ter um ganho de qualidade nela inteira, né? Além de ter um ganho, a gente tem um controle de colocar mais para lá, mais para cá, mais para cima, mais para baixo, então a gente acaba ganhando na facilidade de alteração, então como eu venho lá do, trabalhando há anos, né, eu sempre deixo tudo mais simples, caso o fotógrafo peça algum ajuste, o diretor de arte, né, então normalmente essas imagens vão algumas vezes para aprovação. E essa aprovação pode demorar algumas horas, pode demorar alguns dias, né? porque também tem aprovação interna dentro da agência e depois tem a aprovação do cliente, da peça final, depende do prazo, isso pode demorar algumas semanas também, né então a fase de aprovação primeira é com quem nos contratou, nesse caso foi diretamente com o fotógrafo, depois com o tempo a gente começou a falar com a agência e finalizamos essa imagem e tem mais a outra aqui, ó essa aqui foi um pouquinho mais complexa que ela está uma vista de cima o ovo aqui, ó, tinha que casar um pouco essa região então foi fotografado separado vamos ver aqui o lado direito, ó o lado direito a gente teve também foto separada do potinho a gente fez, deixou uma sombra, forçou um pouquinho mais o próprio azeite e os ajustes de cor aqui e depois tem, eu vou aplicar a máscara. E desse lado aqui que deu bastante trabalho. Ó. A gente teve a foto de um fogão, aplicação de fogo também separado. Forcei um pouquinho mais a cor. E aí veio a panela. Essa panela também foi fotografado algumas partes dela separado, depois eu acabei juntando aqui o óleo, aqui o, o ovo. Depois o, o próprio óleo tinha que fundir aqui ó, a gente teve um certo trabalhinho ali também de, de colocar isso né, aqui o azeite caindo lá no ovo e o ajuste de cor, então é uma imagem né, e ficou bem interessante o resultado, então, a gente consegue ver aqui detalhe, bastante coisa. Bom, é isso aí pessoal, acho que vocês conheceram aqui um pouco mais trabalho bem complexo, né? E tanto que a gente já fez. Espero que tenham gostado, assim vocês conseguem ver um pouco as etapas por dentro do, de um trabalho que normalmente a publicidade tem muito isso, né? Fotografado por etapa, um pouco aqui, um pouco ali. E já na própria produção da imagem, a gente vai prevendo essas etapas lá na frente. Às vezes lá na frente precisa refotografar mais alguma coisa. Então, nessa parceria com o fotógrafo, com o pessoal de agência, tudo fica fácil de a gente entregar sempre um bom resultado, porque tem sempre um grau de confiança ali, alto grau de comunicação, e no final todos ganham, tanto o cliente que contratou a equipe toda, a própria agência que tem uma boa peça para o teu portfólio, e dessa maneira a gente vai sempre aperfeiçoando cada técnica, cada trabalho, como se fosse um mini projeto, que às vezes um trabalho leva um dia, três semanas, três dias, quatro dias, não tem muito é, previsão da entrega Porque depende da aprovação Depende da foto Mas normalmente um trabalho desse Uns dois a três dias vai tranquilamente Para se fazer essas duas fotos E é isso aí Grande abraço aí, Marcelo